Imagine você morar em uma casa sem fazer nenhuma limpeza em muitos anos. Nada de varrer o chão, sem troca de lençóis, nem lavar a louça após o uso. Agora, não preciso dizer o quão ruim é, mas nem mesmo seus melhores amigos ou parentes ousariam entrar na sua casa. E não importa o quanto você os tente e convença. Pior ainda, esse tipo de ambiente atrai pragas e doenças para a sua casa. Ame ou odeie, essa é a abordagem da maioria das pessoas quando se trata de cuidar da sua energia interna. Não que você tenha culpa, mas poucas pessoas acreditam em energia pessoal. E a maioria provavelmente nem sabe de sua existência. Agora, o que eu estou prestes a compartilhar com você é a chave que faltava para o sucesso. Para desbloquear todo o seu potencial individual e alcançar avanços em qualquer coisa que você preste atenção na vida. E se eu lhe dissesse que cada um de nós tem um imã interior que atrai certas pessoas, eventos específicos e até riqueza. Mas como um imã com duas polaridades, o outro tipo pode até repelir. A maioria das pessoas, sem saber, repele ou rejeita a riqueza e as coisas boas da vida por causa de seu imã interior estar ajustado de maneira errada. Se você acha que o sucesso não é para você, ou você está cansada de atrair o tipo errado de pessoas em sua vida, se você tentou desesperadamente todo o resto sem muitos resultados, entender sobre o que eu vou te falar a seguir é a peça que faltava no seu quebra-cabeça. Se você tem dificuldades em dormir à noite, se você vive uma luta constante atrás de mais dinheiro, se você sente e acha que a sua vida está travada, se você percebe que as pessoas costumam discutir facilmente com você, seja no trabalho ou em casa. Se você sente que é uma pessoa azarada. Se você fica doente com facilidade, você tem baixa energia durante o dia. Você sente uma sensação de desconforto envolvendo partes do seu corpo. Você fica estressada e ansiosa com facilidade. Você nunca se sente confiante em dizer que é bom em fazer alguma coisa. Se você sente que tem o dedo podre para a relação. Você não tem coragem e confiança para expressar suas opiniões. E a preocupação com a falta de dinheiro sempre circula dentro de sua cabeça diariamente. Então, provavelmente o seu ímã de atração está configurado da maneira errada, e com isso você vive e tem uma casa bagunçada. Ou o que nós, especialistas, chamamos de desequilíbrio energético. Dinheiro, saúde, alegria, felicidade, paz interior. Tudo isso são como amigos ou parentes que você tenta convidar, mas que não se atrevem a entrar em sua casa a menos que você limpe ou a mantenha organizada. Você pode achar que isso é besteira, mas os cientistas provam que isso é verdade. Usando uma técnica chamada fotografia Kirlian, eles são capazes de medir a energia de atração de uma pessoa a partir do estado emocional que ela está. Eles realizaram um estudo sobre assuntos que vão desde as pessoas mais ricas e e até pessoas com dificuldades financeiras e preocupações o tempo todo. E o que eles descobriram é surpreendente. Veja as fotos reais das experiências, mostrando sua energia corporal equilibrada ou danificada. Sua descoberta mostra que as pessoas com um campo de energia perfeitamente equilibrado vivem uma vida de abundância e riqueza. Enquanto, no outro extremo do espectro, as pessoas que se preocupam e lutam financeiramente têm um campo de energia incompleto e danificado. Mas por que essa enorme diferença? Mesmo que todos tenham nascido com a sua energia corporal perfeitamente equilibrada, você é constantemente bombardeada por vários elementos que corroem lentamente seu campo de atração à medida que cresce. Coisas como pais brigando entre si ou pequenas discussões entre irmãos. E até um simples comentário negativo nas redes sociais. Ou que dinheiro não traz felicidade. Eu só tenho o dedo podre para a relação. Todas essas pequenas coisas são suficientes para desregular o seu poderoso imã de atração. Sem mencionar as tensões diárias que você enfrenta em seu trabalho ou cuidados da família em casa. Se você presenciou alguma das situações mencionadas anteriormente no decorrer de sua vida, você provavelmente tem uma casa bagunçada que precisa ser limpa. E enquanto você não cuidar da limpeza desta casa, certamente atrairá doenças, miséria e impedirá que a riqueza se manifeste na sua realidade. Então, se você não está atraindo dinheiro e riqueza com facilidade, ou experimentando a verdadeira alegria e felicidade, ou tendo uma saúde ideal, ou se sentindo em paz e com tranquilidade no seu dia a dia, ou algum dos sintomas que mencionei anteriormente, então você deve dar uma olhada séria em curar a sua energia interna. Caso contrário, você continuará atraindo a mesma situação repetidamente. Felizmente! Existe uma maneira de se proteger contra todos esses elementos prejudiciais e curar o seu imã de atração, praticando uma secreta técnica havaiana de cura que vai limpar toda a sujeira e tirar toda a bagagem negativa em excesso da sua vida. E essa técnica não leva mais do que 5 minutos por dia. Olá, eu sou Elemar Diogo, escritor, pesquisador empírico e especialista em assuntos envolvendo a lei da atração e marketing online. Após anos de pesquisas e estudos, finalmente decifrei o código que permitirá a qualquer pessoa manifestar os seus mais profundos desejos interiores. Com sua permissão, permita-me apresentar a você o milagre do o Oponopono. É um guia simples, mas altamente impactante, que ensinará técnicas de equilíbrio energético, para que você possa curar seu campo de manifestação para atrair riqueza e abundância para a sua vida. Quando você segue as técnicas ensinadas neste livro digital, que não leva nem 5 minutos por dia, você se prepara não apenas para receber a riqueza financeira, mas também para todas as coisas boas, seja felicidade, saúde perfeita, belos relacionamentos amorosos. Você os atrairá como ímãs para a sua realidade. Isso pode ser incompreensível para você, mas alguns dos maiores nomes da atualidade, como Tony Robbins, Jack Ma, Richard Branson, Elon Musk, o dono da Tesla, estão praticando alguma forma de rituais e técnicas de cura de energia para atrair riqueza e abundância para suas vidas. Com o milagre do Ho Oponopono, você não apenas aprenderá como curar a energia de atração do dinheiro, mas também aprenderá como curar todos os outros para manifestar uma vida de total abundância financeira e felicidade. Veja o que você vai aprender. O que são bloqueios energéticos e como eles estão impedindo você de alcançar os seus desejos mais profundos ou objetivos financeiros? Aprender sobre o campo de energia do seu corpo, que corresponde à sua decisão de ganhar dinheiro. O que faz com que você permaneça pobre ou atraia mais dinheiro para a sua vida. Poderosas técnicas para curar o seu campo de energia em menos de 5 minutos por dia. Entenda o que está causando o bloqueio energético e a como curá-lo. São passos incrivelmente simples que você pode fazer agora para curar um coração partido. Você vai aprender a como regular o seu ímã de atração para o lado positivo. Livro digital com ilustrações visuais para facilitar o aprendizado e deixar mais gostosa a leitura. Garanta o seu acesso instantâneo agora mesmo clicando nesse botão logo abaixo deste vídeo. E qualquer pessoa pode fazer isso? Sim, independentemente da condição atual do seu campo de energia de atração ou da sua idade ou da sua crença religiosa. As práticas ensinadas em um milagre do Ho Oponopono podem ser aprendidas e aplicadas por qualquer pessoa. O único critério é ter uma mente aberta e vontade de tentar. Como eu disse, cuidar da sua energia interna é como cuidar da sua casa. Ao praticar essas técnicas de limpeza energética, você está literalmente varrendo e organizando sua casa, tornando-a mais acolhedora e convidativa para qualquer hóspede que você trouxer, como a prosperidade financeira, por exemplo. Você não atrairá mais pessoas ou situações negativas para a sua vida, ou doença, ou escassez financeira. Na verdade, você vai atrair bondade e positividade enquanto mantiver a sua energia interna perfeitamente alinhadas. Independentemente das inúmeras situações ou pessoas negativas que você enfrenta diariamente, elas não terão mais influência sobre sua vida. A sua jornada para desbloquear todo o potencial de atração do seu campo de energia para uma vida de riqueza, de abundância ilimitada, começa aqui, com o milagre do Ho'oponopono. Mas isso vai me custar caro? Aqui está a boa notícia. Não. Embora tenha levado milhares de horas e dinheiro para destilar esse conhecimento em um guia simples que você pode seguir, eu quero que mais pessoas aproveitem o efeito transformador do conteúdo que contém no livro digital O Milagre do Oponopono. E é por isso que quero tornar esse guia acessível para você, para que você possa finalmente dar um salto na sua manifestação de riqueza. Começando hoje! Mas gasto também não é a palavra certa. Você vai estar apenas investindo em um conhecimento, que vai lhe trazer inúmeros benefícios pelos longos futuros anos de sua vida. Você vai colher muito mais frutos positivos do que o seu mínimo investimento ao adquirir esse livro digital. Finalizando sua inscrição ainda hoje, você também recebe de forma imediata o bônus de ação rápida, o Plano de Ação de 21 Dias, que é um caderno de exercícios práticos com um cronograma de aplicação detalhado para facilitar a sua aplicação com as técnicas aprendidas em um milagre do Ho Oponopono. Seu caminho para o sucesso já está trilhado, basta você modelar os exercícios para a sua realidade atual. Eu bem que poderia estar cobrando R$197 para estar compartilhando essa informação com você, que é o valor que esse produto realmente vale, pelo poder de transformação que ele vai trazer pelo resto de sua vida. Mas não, você não vai investir nem perto disso, ou metade que é R$97 e nem metade que é R$50. Seu investimento total é de apenas R$ em uma única parcela, ou em duas vezes, de R$ 9,91 no cartão. Veja tudo o que você vai receber em seu e-mail imediatamente após finalizar a sua compra. Livro digital O Milagre do Oporopono e o plano de ação detalhado de 21 dias. Seu investimento está totalmente seguro, porque caso você não goste de algo ou achou que iria receber mais, eu te dou uma garantia de 180 dias. Você sente uma mudança positiva em sua vida, ou eu lhe devolvo cada centavo seu investidos ao adquirir este livro digital. Você viu alguém na internet dar garantia de 180 dias, o que dão 6 meses? Porque até onde eu me lembro não. Muitos produtos pela internet dão apenas 7 dias de garantia. Só que na realidade, eles não estão dando nada. Porque o Código de Defesa do Consumidor, artigo 49, garante 7 dias para solicitar reembolso em caso de insatisfação com a compra de qualquer produto digital. Se você aplicar o que é ensinado dentro deste livro digital, e em até seis meses, você não sentir uma transformação positiva em sua vida, eu te devolvo cada centavo investido, porque eu não quero seu dinheiro, e sim sua transformação. Você está totalmente segura desta decisão. Se tudo der errado e nada der certo, você pode pedir o seu dinheiro de volta em até seis meses. Ninguém em sua sã consciência faz algo assim. Eu faço este tipo de garantia porque confio no processo de transformação que esse livro digital fará na sua vida. Se você sentir que não entrega tudo o que você deseja e espera, basta escrever um e-mail rápido e eu emitirei um reembolso de 100% do seu dinheiro de volta. E ainda deixarei o acesso do e-book com você, caso você queira reler no futuro. Obtenha seu acesso instantâneo agora mesmo, clicando no botão logo abaixo. Você não tem nada a perder e tudo a ganhar. Se você chegou até aqui, eu preciso ser duro com você. Peço permissão a você para isso. Porque vai parecer arrogância, mas minha vida não vai mudar um pingo se você não comprar. Porque a gente está falando de só R$19 no cartão. Então não fica aqui pensando que tudo isso é para me matar, para te vender esse livro digital. Isso não é sobre mim. Isso é sobre você. É sobre o quanto você quer ir longe, o quanto você quer conquistar seus sonhos. Será que você quer o suficiente a ponto de investir ridículos R$19 para ter a chance de finalmente chegar lá? No entanto, sem entender o conteúdo que realmente funciona, você vai continuar rodando como um rato numa roda. Vai querer chegar em algum objetivo sem ajuda. E com isso, não sente uma mudança positiva chegar. Fica batendo com a cabeça na parede, pensando se está fazendo da maneira correta. Tendo que trabalhar muito mais do que era realmente necessário. Você está perdendo tempo e dinheiro todos os dias quando não segue o que ensino em O Milagre do Oponopono. Ao ver o conteúdo, você vai entender do que eu estou falando. Eu sei que isso é meio duro de falar, mas você precisa concordar comigo de que é verdade. Você não precisa viver mais uma batalha todos os dias. Junte-se a nós e receba ajuda e auxílio da nossa gigantesca comunidade. Você precisa realmente abrir os olhos e entender como isso realmente funciona de verdade e na prática. Caso contrário, vai estar jogando tempo e esforço fora. Clique no botão logo abaixo desse vídeo e finalize sua inscrição. E se você não gostar de algo, você tem 6 meses de garantia.